Mais um episódio curto, porque hoje foi um dia cansativo. E agora que eu penso... Meu... Ainda bem que eu não tô jogando Sonic Homens ou uh, gravando a Sage nesse momento. Eu meu que uh, sincronizei as coisas do momento correto pra deixar um jogo bom e simples de jogar no momento certo. A propósito, hum, seria realmente interessante, tipo ver Ou oh, isso explode. Tipo, isso podia muito bem ser simplesmente um boost que eu não tinha reparado. Mas tudo bem, tanto faz. Eu tô errando praticamente tudo que eu estou vendo aqui. Não é assim que você consegue um rank aceitável. Especialmente quando você morre uh, batendo em algo incrivelmente simples uh, de ser vital. Eu nem tinha visto aquele corrimão. E eu também não tinha visto... Uh, aquele todo caminho inteiro possível aqui. Meu, aqui realmente não parece como um lugar que tem muitos caminhos diferentes, mas tem. Uh, hum. Ok, eu ia dizer alguma coisa aqui sobre esse lugar que estava meio esquisito. eu acho que é simplesmente que é bem escuro esse lugar aqui. Uh, a iluminação não é exatamente a mais perfeita do mundo. E é isso que eu estava achando meio esquisito. É justo realmente dizer isso ou não, eu não tenho a menor ideia, mas é assim que eu me sinto sobre isso. Enfim, você não precisa uh, se preocupar com timing naqueles lugares se você simplesmente uh, saltar tão alto que isso não vai importar. Uh, com licença, eu sou interessado em cair aqui, naquele buraco, porque tipo, ele parece como um lugar... Interessante para se estar. Exceto que na verdade não. Isso aqui simplesmente me leva totalmente ao contrário, mas. <risos> Meu, você simplesmente vai em direções nesse jogo. É meio que incrível. Tipo, você faz algumas coisas que parecem que. Uh... Ok, não, sério, a iluminação aqui realmente poderia ser melhor do que ela é. Parece que, tipo. Tem coisas que você não consegue ver simplesmente pelo fato uh, do lugar estar tão escuro. Isso acaba realmente atrapalhando a visibilidade em alguns aspectos, mas não importa porque a gente vai funcionar. A gente vai funcionar, a gente vai quicando por aqui e por ali, a gente consegue o escudo elétrico, a gente perde o drop dash, mas tudo bem, a gente recupera o drop dash, isso não importa. Uh, mas é, isso... Pra falar a verdade, os obstáculos de laser aqui é uma coisa bem adequada de se contrastar com os obstáculos de Commons. Mas é, agora a gente tá começando a ter, tipo, alguns obstáculos mais genuínos acontecendo por aqui e eu aprovo. Uh, não sei exatamente como lidar com eles Mas eu aprovo E é isso que importa no fim das contas Esse jogo simplesmente flui Não importa o que você faz Não importa se você fizer cagada Simplesmente flui. Olha só para esse lugar aqui Simplesmente com um monte de inimigos ali Oh, eu tinha pensado que aquilo era um corrimão Honestamente meio triste Que não era Ah, se fosse ter aparecido ali a retícula para o Sonic tentar mirar ali e yeah, ok, isso faz perfeito sentido. Será que eu consigo errar completamente? Sim, eu certamente consigo errar completamente. Ah, não! Aquilo foi alto demais. Ah, uh, peraí, um momento. Um, uma coisa que vale a pena notar nesse jogo é que, tipo, se você for atingido em qualquer momento aqui, você perde todos os seus anéis. Uh, o que... Significa que esse jogo confia que você não vai ser atingido uh, de modos idiotas, injustos no jogo. Ao contrário de uh, jogos como, acho que a partir de Sonic Unleashed, não, foi a partir de Sonic the Secret Dreams que isso aconteceu, que se, ating... se você for atingido você só perde, sei lá, 20 anéis, ou sei lá o que. A propósito, vocês perceberam ali que eu fui num checkpoint e eu acho que eu errei ele completamente. Eu não escutei o que deveria ter acontecido ali, o que uh, foi algo. Enfim, eu acabei de cair no caminho de baixo aqui uh, e eu não sei exatamente o que eu devo fazer para subir. Ok, tudo bem, a gente simplesmente pega um caminho alternativo e eu não tô nem aí. O importante é que você segue em frente e dá tudo certo. Olha, isso aqui é que é uma coisa que faz uma grande diferença entre diversos jogos 3D, onde você cai no lugar alto. Geralmente, quando você cai no lugar alto, você, sei lá, morre ou você uh, tem que uh, subir por um caminho diferente. Aqui você simplesmente pega uma rota diferente e segue em frente como se nada tivesse acontecido. Isso é simplesmente perfeito quando é nesse aspecto. Eu vejo isso aqui, tipo, só pensa naqueles túneis. Só pensa naqueles túneis de uh, Pyramid Cave e como eles não funcionam direito no Sonic Adventure 2 e também o túnel uh, de Lost Worlds no Sonic Adventure 1 não funciona muito bem. Isso é uma quantidade absurda de bombas aqui no meio do caminho. Um, e yeah, aquilo não funciona muito bem. Mas nesse jogo, com essa engine, funciona extraordinariamente bem. Mas é ok. Agora, também foi liberada para seguir em frente. Ah, temos mais alguma outra fase? Ok, Rank A! Não foi um Rank S, mas estou plenamente satisfeito com o Rank A aqui. Ah... Ok, quantas mais teremos aqui? Eu não sei, mas a gente chegou aqui no final. Será que a gente simplesmente vai ter uma luta final aqui? Será que o Ray vai se tornar jogável depois da gente liberar ele? Eu não sei, seria interessante uh, ver ele ter aquela habilidade de voar, mas eu sinto que isso seria completamente desequilibrado aqui, mas uh, eu não estava prestando trouble, completa atenção no Eggman aqui, mas, enfim, Tartam Gatos, Mianto. Uh, é, tudo isso foi só para ele se divertir, na hora que o Eggman simplesmente admite aqui. Ok, Eggman quer testar a nova criação, o o simplesmente, oh, um robô. Hard Egg Tank é um tremendo, com um excelente nome. Oh! Ok, acredito que a gente vai simplesmente lutar contra o chefe aqui, então vai dar tudo certo. Ok, é. Yeah. Isso, isso parece bem invulnerável, igual o Eggman disse. E me pergunta exatamente o que a gente vai precisar fazer. Oh! Será que é tipo um campo de força que fica fraco? Ok, é. Yeah. campo de força fica fraco e depois fica forte e... Ok, eu não não estou entendendo... Oh, você tem que atingir ele atrás! Ok, tudo bem, simplesmente... Um, Scorpion de Final Fantasy 7, estratégias, eu compreendo. Ok, peraí, deixa eu... Eu não entendo, no entanto, qual é a lógica do uh, ponto fraco ali funcionar ou não acho que você tem que simplesmente utilizar o um home attack ali e etc. Bela tentativa de me atingir com aquele laser, não deu muito certo. Pera aí. Um. Ok, droga. Ok, faz um home attack ali. Faz um home attack ali. Um. Faz um home attack. Não, acho que é simplesmente você tem que esperar para atacar no momento correto. Ok, cadê? Será tá que eu tenho que simplesmente esperar? o laser especificamente aqui, ou tem mais alguma coisa, é não, é simplesmente um chefe onde você tem que esperar o ataque essa grande, então tudo certo. Bum! Pena que você não pode fazer mais de um ataque aqui. Ah, de qualquer maneira, isso significa que são três ataques no total? Eu não sei, mas é meio incrível aqui, que a gente pode simplesmente ficar clicando por aí, enfim. Olha, em nome de pizza eu pauso qualquer vídeo. Oh, não! <risos> oh, isso absolutamente não é o que eu queria. Mas, enfim, como eu ia dizendo, provavelmente é, três pancadas são necessárias para a gente ganhar aqui. Saca que, tipo, não tem como fazer isso ser mais rápido? A não ser que tenha, eu simplesmente estou ignorando completamente. Como é assim isso me atingiu? Estou... Ah, peraí! Oportunidade! Eu disse, oportunidade. Peraí. Oportunidade. Meu, o lugar que é vulnerável não parece um lugar vulnerável. Tipo, eu confundo a parte da frente com a parte de trás desse tanque. Não dá muito certo quando isso acontece, porque eu tô tipo, tão perto dele. Eu não sei. Ok. Uh, eu não tinha percebido, mas... É bem fácil... Uh, você ser atingido por aqueles mísseis. Enfim, tem... Ok, Egg Laser, sim. Muito impressionante. Tem tem umas coisas por aqui. Espera uh, aí. Talvez... Talvez eu possa utilizar a velocidade minha... Aqui, nessas rampas. Será que isso... É algo possível. Quer dizer, yeah, eu posso desear disso e ele fica vulnerável aqui. Mas será que dá para eu realmente ir mais rápido simplesmente utilizando a minha inteligência? Tem... Aquilo é um sapato de velocidade? Isso é um item que existe aqui? Eu não sei. Acho que eu estou um pouquinho mais longe uh, do microfone do que eu gostaria a propósito. Oh, droga! Não tive tempo de reagir. Agora eu Tive. E yeah, eu não sei como eu dizia de basicamente tudo na primeira tentativa, mas... Ah, não importa Oh, ele tá usando mais de um Mega Laser. Impressionante. Ok, a luta continua. E agora aquilo virou um tremendo buraco. E yeah, eu vou... Eu vou ficar um pouquinho mais longe agora. A propósito, o Sonic simplesmente com o Sears dele por ser atingido é... Definitivamente algo. Ok, isso é uma maneira interessante. ter uh, Não, não, não, não. Espere, espere ele fazer um ataque mais sério antes de tentar fazer palhaçada. Ok, dizer a dos mísseis. Oh, esses mísseis eu acho que podem, podem ser considerados um ataque sério. Quando ele parar de ficar mirando em mim, eu acho que é a hora ideal. Tipo... Ok! Não! Ele está simplesmente utilizando laser Yeah! Então aqui cada... Ou oh, não! ou oh, O terceiro? Uh! Ok! Tudo bem! Toda a oportunidade do mundo... E ainda isso continua? Ok! Uh, está começando a ficar embaçado Só... Ei! Espera aí! Será que eu consigo... Ah! Uh, hum! Ok! sapato de velocidade, fantástico e o que é isso? escudo escudo neutro, ok tudo bem, eu comprei, ou oh, não oh, eu sinto que essa aqui vai ser a última pancada depois disso mas isso vai exigir um esforço eu acho que dá para você subir ali no alto, mas isso exige bastante esforço para conseguir fazer, enquanto isso eu vou simplesmente Sair em alta velocidade, andando em círculos por aqui Até ele se tornar vulnerável E eu espero que eu não caia no buraco Cair no buraco seria realmente triste Isso! É Glazer, é isso que eu quero ver Ele tá mirando... E yeah, ele tá mirando na frente Oh, uh, não! Oh! Uh. Yeah, haha. Yeah, isso... Foi extremamente estressante o que acabou de acontecer? Atinge ele. E isso. Uh, é uma vitória. Ok. <risos> uh, simplesmente fazer um buraco imenso. Ali foi algo. E. Acredito que agora simplesmente terminou o jogo. Bem curto, segundo o que eu ouvi falar. Mas eu estou interessado nesses extras aqui. Pera aí, só cópia? Aquilo é uma cópia de alguma coisa? Oh, aquilo era baseado no Might, aparentemente. Ah, uh, ok. <risos> Eu não tinha reparado nisso. Mas, uh, ah. Yeah, não, não adianta ser o caso simplesmente ficar ligando e desligando. É tipo o problema do capacete do uh, Mito. O que, que o Sonic tá falando? <risos> Sim, de fato. Sim, sim. Um ah, mas... Ok. É, <risos> hey, é, é, é, é, é. oh, esse final aqui de todo mundo falando e deixando o Eggman embora é bem Sonic Heroes. Certamente. Oh, Metal Sonic. É. Significa que... Ok, o fim. Ponto de interrogação. aí. Oh, o Ray é jogável. Estou extremamente interessado nisso, certamente. Mas, uh, yeah, os créditos aqui, eu imagino que eles realmente não vão ser muito longos, considerando que, tipo, foram muitas poucas pessoas envolvidas aqui. Sem dúvida alguma. É, isso aqui é simplesmente tipo, não tem aquele meme dizendo, é, acho que era tipo do Sonic clássico da Archie dizendo é, Eu quero jogos mais curtos, mais baratos, com gráficos piores e que os uh, as pessoas que trabalham nele sejam pagas mais uh, Tirando a parte de sejam pagas mais, isso uh, vale no resto, tipo simplesmente a Sega devia fazer mais jogos menos ambiciosos de vez em quando e lançar basicamente a coisa que a Sega fazia antes simplesmente fazia um monte de spin-off aleatório que muitas vezes era melhor do que o do que os jogos normais sérios principais uh... isso simplesmente acabou e é uma pena, porque, novamente, se eles estivessem continuando fazendo isso, eles continuariam sendo melhores do que os principais, provavelmente, mas... Não, não sei, eles conseguiram fazer o Team Sonic Racing ser ruim, e esse foi o, único, o último desses spin-offs que aconteceu. A não ser que, na verdade, a senhora considere os spin-offs reais, tipo os jogos mobile. Tipo... Sonic Dash, Sonic Forces, Speed Battle e etc... Fazem sucesso? Sim, mas... Qual é? Isso não é o mesmo nível de qualidade do que, sei lá, os Advances e Sonic Riders e etc. não tô simplesmente repetindo coisas que eu já disse nos créditos de algum outro jogo. Provavelmente. A propósito, tem muito mais créditos do que eu pensei que tivesse falando nisso. Mas imagino que. Agora deve ter acabado. É, tem simplesmente um. Uma mistura de todas as músicas. O Medley aqui. Eu preparei uma coisa: tipo, parece que algumas músicas têm um volume mais alto do que os outros, não é? Um nível de inconsistência maior do que. Uh, Todos. Os outros jogos que eu joguei que tiveram esses problemas, mas... É, yeah, isso é fantástico. Utilize o radar para coletar segredos e liberar novos perso Novos personagens além? Desses? Ok. Uh, mas é, só porque o jogo terminou, não significa que o jogo terminou.